Para nossa reflexão diária, Mateus capítulo 27, versículo 51: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. O escritor de Hebreus capítulo 9 lembra da primeira aliança que Deus fez com o seu povo, onde várias ordenanças, haviam sido apresentadas ao homem para que esse não o afastasse do seu Criador. Um tabernáculo foi preparado, com divisas e separações, locais específicos para que as ofertas e os sacrifícios fossem aceitos, a tal ponto que se o sacerdote não tivesse cumprido com todas essas especificações, o mesmo morreria no mesmo momento. O véu era a separação daquilo que a Bíblia diz o santo lugar dos santos dos santos. Ou seja, havia uma separação que somente alguns homens pudessem ali entrar, coisa que Cristo em seu ato na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou não existe mais separação do Criador e a sua criação. Basta chegarmos até Ele e o Senhor se chegará até nós. O desejo do homem através do pecado sempre tentou afastar a maioria dos filhos da presença do Senhor. Terceirizou o milagre, a bênção, os grandes feitos ao homem. Não fica difícil encontrarmos uma massa de pessoas preferindo uma certa determinada igreja, porque lá encontra um tal pastor que prega muito bem que suas orações têm grandes feitos. Deixa-me te falar algo, o véu se rasgou. O Senhor está perto daquele que tem o coração arrependido. Então não é esse e nem aquele que tem poder, e sim Cristo, o nome de Jesus se dá toda a honra e toda a glória. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você idolatrou o homem e esqueceu daquele que te amou e te ama verdadeiramente. Jesus, Ele te ama. Você crê nisso? Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, damos a honra e a glória ao Senhor. O homem, ó Deus, nos dias atuais, ele tenta costurar o véu que o Senhor rasgou, colocando ideologias, doutrinas, cegueira no meio do seu povo. Mas eu oro, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, todo aquele que está ouvindo essa mensagem, possa gerar em seu coração, Pai, o desejo de te conhecer verdadeiramente. Não estou aqui rejeitando o poder da igreja, da oração, da intercessão, da palavra ministrada por homens. Mas eu quero aqui, ó Deus, declarar a tua liberdade em nossos corações que possamos buscar o Senhor, Pai, não somente nas quatro paredes operante ao homem, mas buscarmos o Senhor em todo tempo, em todo momento. Pois eu tenho certeza, Pai, que quando Cristo se lançou na cruz, verteu o seu sangue, o Senhor nos tornou livre. O Senhor pagou um alto preço na cruz por cada um de nós, então que em nome de Jesus nós possamos entender essa verdade e viver, ó Pai, uma vida dependente no Senhor. Assim eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudmeier. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.